Você calcula, Josué, que tem quantos anos que essa mambuca está aí? Ah, essa aí, desde quando o pai comprou aqui, disse que já está aí. Lugar, Olha, Ali tem outro outra, da fogo, desde quando ele comprou também. Gente, eu fiz uma Até matéria aqui na casa que... do Josué, tem bem uns... um ano e meio, mais ou menos, né, Josué? Até daí para lá, né? Sobre essa abelha mambuca que está aqui, ó. E Josué falou para mim que... Opa, granulou. Josué falou para mim que... Ela está aqui desde que o seu Deca comprou as terras. Agora vocês veem que interessante uhum. é isso aqui. Olha a altura. A altura que... Ali está a raiz do que é um eucalipto? eucalipto. E, ó, nós estamos calculando aqui, ó, um metro e oitenta por aí, que já foi cavucado esse barranco. E, no entanto, a abelha está ali, ó. Uhum. O, o interessante dela, que eu, que eu sempre achei... É que eu ficava preocupado quando chovesse. Aí vocês falaram que ela fecha aquilo ela ali? fecha. De noite, mas ela fecha para não a aranha e nada de dentro. E é, sempre tem um soldado fecha. ali na, na, na ponta, ele né? É muito inteligente, né? Sempre tem um soldado ali, né? Tem. Que cuida ali, ó. As abelhas chega e não sai dali, ó a cabecinha dele lá. E se não for, é fora, é um guardião. É, é um <risos> guardião mesmo, né? É um guardião mesmo. Mas no, no, no, o que, por exemplo, que ele atacaria? Ah, formiga? Certo, assim a formiga, algum mosquito que querer tacar aí, né? Agora eu habilitei o macro, dá para vocês terem mais, mais noção ainda. O guardião é aquele lá, né? Ele não, ele não sai de lá. Ele aponta a cabecinha, os outros saem, chegam e ele fica lá o tempo todo. Olha lá a cabecinha dele lá. Interessante, né? E de segunda a segunda, né, José? Aham, não tá não tem feriado, nem sábado, nem domingo, né? Não tem dia para as Todo dia é trabalho, Ai, seu Zezinho. O irmão Zezinho falou que uma vez cavocou um metro e meio. Mas o senhor era criança, né? É um molecão, né, Eu vou, com um Eu vou com um metro e meio e um achou meio, a... Meio. Achou, como é que se chama aqui lá? Não é casa que fala, né? É uma bolsa? Como é que é? Uma, uma, uma bola, Didi? De, de... É tá de caixa, né? De, de caixa? De de abismo, né? Certo, não sei. Pois é. Mais uma, mais uma... É a casinha É. E o José falou que aqui por perto não conhece outro lugar, né? Não, só conhece essa aqui. E olha que você quase não anda atrás de abelha, né José? <risos> José tem as abelhas dele ali. Você eu tá com quantas? Tá com quantas caixa agora? Mesmo, muita abelha para fora, mas dessa aí é só essa aí mesmo. Quantas caixas já tem lá embaixo já, José? Ah, agora tem pouquinho, porque tem um tanto que mudou, foi embora. Ah é? Até eu estava falando pro irmão Zezinho que ela não sei porquê. Será que não é. Acho que tem umas cinco só de resto. Você tava tá com quantas antes? Ah, tinha nove já? Foi tanto embora noja. quatro? Quando ela vai, vai, quando ela vai embora, eu levar a casa junto, aí você seguia, né? Você seguia a casa no ar, né? Mas que coisa, né? Agora, o menino preguiça não vai embora. Tudo esse que eu tirei, tá tudo ali. Menino preguiça. É, aí não vai embora de jeito nenhum. Aquela um que tinha perto do tanque lá embaixo, foi também? Aquela preta grande, bonita? Foi embora, aquela é a tubuna. A tubuna foi embora? Foi embora também. Só tem registrado no vídeo que eu gravei. Só no vídeo. Aquela, infelizmente, gosta só no vídeo mesmo. Que coisa. Ah, daquela lá não vou mexer mais não, eu, eu, eu mexi com duas já e não tive sorte com ela não. Ah, é porque vai embora, você fala? Ela vai embora. Ela é muito enjoada, ela né? é, enjoada. É, é. enjoada, tem o, o lado de ficar, a, a entrada dela, lado do sol. Ou então, seja, se não souber cuidar? É, eles é. falaram isso, ela, até o lado da, da entrada dela tem, tem que acompanhar, tem, entendeu? Tem o lado certo. Eu falei é. assim, a primeira, a primeira que eu peguei foi embora. Mas no vai de lado da porta aí eu até não, não tinha informação ainda. Mas a outra pus do, do mesmo lado, tava lá eu pus ali não adiantou nada. Foi embora do mesmo jeito. Aí um... Mas espera mas, mas como é que você sabia o lado? Você tinha bússola? Eu que tirei lá, né? Não, mas então, mas você tem que ter uma bússola. Então, mas se eu tirei lá, ela tava virada pra lá, né? Eu pui virar pra lá mesmo Então, Mas virar pra lá, mas baseado no que, eu pra lá? O que você fala? Porque é assim, a vezes você sai de um ponto, e você segue e você tá achando que você tá naquele mesmo ponto. Você tem que ter um ponto de referência. Para aquilo lá. Então, mas aí... Aí você pegou o que como ponto de referência? Ah, eu tirei lá, mais ou menos, do jeito que estava lá e pus ali mais ou menos... menos o certo era tira. uma bússola, né? Você tá se com a bússola tira, na tira. mão, aí você vê o lado que tá a casinha pela bússola, <risos> aí você pode vir embora tranquilo. Chega aqui, você olha na bússola e, e calcula e coloca. Mas não tive, não tive suor, não. Quer dizer, eu tô falando também aqui para você o que eu acho, né? Eu não entendo de abelha, né? É o que eu acho. Porque a bússola acho que seria o melhor instrumento ah, para medir o... Localização, né, moça assim É o que eu acho. É, mas envolve o clima também, né? Envolve até o lugar que se ela está, né, José? a temperatura ambiente, envolve. Se ela está na beira de uma água, se ela está mais oh, no lá, alto. Eu estava na beira do no, no, no mato lá, não tinha água perto, não. É, não envolve a é? umidade do ar. Tem um rapaz ali na sepultura, ele fez o um curso, negócio de abelha. e tem um, acho que tem uns 30 caixões lá. É. E ele fez um curso, negócio de... É, mas é interessante tá essas falando, coisas, você, né? isso pra mim que não sei, eu tô aprendendo. É, o Rodinéu também, um rodiné... Rodiné... o Rodinéu tem 300 abeias lá, tem. tem. É só bom. não conseguiu essa é, franceira é, é do mundo. É, né? Mas as outro tem tudo, é, tem Jataí, tem Doriama, tem de, rodiné, dessa aí, dá, é. Fala? é, tem dessa aí, tem madassaia, tem o urussu, tem um... O que eu... achou diferente e tirou tudo. Gente, que coisa mais linda as carpas ali, ó. Olha quanta carpa que tem aqui. Coisa mais linda que o Josué cria aqui nesse lago. Esse, acho que foi antes de ontem. Ele me pediu para descer aqui pegar umas para a gente comer. Mas como tinha couve, tinha be, bredo, beldroega que nós fizemos aquele almoço, eu achei por bem deixar as carpas aqui e comer essa comida. Na, é, natural no sentido de vegetação né aí eu não aceitei pescar mas qualquer hora dessa eu vou descer para poder pegar pelo menos umas duas dessas não posso pegar as coloridas né que é mais difícil são lindas né Desde que eu cheguei e sentei-me aqui, essa vaca não tira o olho de mim. Eu não sei se ela tá de bezerrinho, que eu não vi. se ela tiver de bezerrinha ali atrás É perigoso me avançar aqui Mas não tem problema não é lá a casa de Josué Fica lá no alto Agora ele fez uma cozinha Nova Muito bonita E muito simples O que é muito bom, a gente se sente em casa Aquele de azul é veio nos acompanhar aqui hoje E aqui os lagos que eles possuem na propriedade. Pessoal, eu vou ali embaixo para poder pegar umas abóboras flora. Tá bom? Lá na rocinha do Kaique. O Kaique que é bom não vem aqui comigo, né? Ai, É assim, né? Tá ruim, Acho que é. Tem que levar Tá, o tá saindo? Tá, tá. Aqui eu O motor. é mais mil metros, É mais velho tô... metros, tá, mais que um pouquinho então. E. Só para medir, porque tudo tem 15 mil metros. Eu não, eu não Acabou é. é. E tem tempo que eles acabam de Eu já tinha pai. É. Vocês põem um Mesmo a merda das árvores, da jada. Da já mata, só o frio, já... já... Ela fica junto Olha, o monte de tem no fundo da casa dele. Aí, ó, agora passa, acho que passa. Tá online, né? Tá com vontade de vender, rapaz! Que linda, não? Maravilhoso, né? A lá de tá né? tá, um baixo, tá eu acho o tá novo. É, nós vamos na mais mais tá <risos> tá, vamos lá e. Não, ver? não, não, não. de não. Não, Eu Não, não. Não, lavar. a não. ter que pegar não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, lá. Não, tá não. lá, tá né? Ouch. <gasps> Dá assim. É, Dá pros porcos? É Dá pros porcos. Ah, os porcos É. <risos> Tem um porquinho aí panhando a bola, aí, ó. Isso, isso aí não perde nada. Esse porquinho tá magrinho, não tá? Fala aqui. Tem um porquinho de faca grande, ó. Tem um porquinho de faca grande ó. <risos> Muitos peixões assim, sem assim. é... um que é. É. É. É. É qualquer. não. Você vai ou Vai cair. Não vai cair não? É muita gente É muito é Ei, escadinha bendita, viu? Imagina ter que dar a volta. Já ficou boa aí, né? <risos> Mas tem que fazer bem força nas pernas aí, né? Tem. Tem. tem. <risos> Cheio aqui Tem. Tem coisa gostosa né? Nossa, põe gente. Põe no chão. Tô cansado. Ai. Nós vamos no mirar de noite também. Tá bom? Eu posto ali, eu dois postos ali, ó. Eu viu? Mas depois eu vou cansar aqui, ó. Bom, pessoal, ali tem um João de Barro terminando a casinha só que eu não sei se ele vai sair agora acabou de entrar lá dentro só se também enquanto eu fui buscar a câmera ele saiu pode ser que sim vamos aguardar Lá dentro, terminando a porta, tá vendo? O ano preto acompanhando aquele boizinho ali para ajudar a tirar carrapato que coisa interessante, sabia disso?